E perdemos o controle! Solve! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída! Você tem suas ordens! Agora saia daí! Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início! Vou falar com o SETE! Você fez um juramento! Move right next to set, Jones. Not? Não acredito. Deu certo de verdade. Olha, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas. Ah, não. Espera, espera aí! Vamos lá. Geno! Eu te dou, Geno! E as irmãs? Posso pegar todo mundo. Mas preciso da sua ajuda para consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Ah, que reconfortante. Hora de trabalhar. Não se arrepender disso. E prepare o Looper. Não temos muito tempo. Looper? Você de novo? Deixa pra lá. Atenção! Vamos salvar a realidade! O que você fez com o ponto zero? Não fui eu! Aconteceu uma coisa! Com as coisas assim tão confusas, não sei se consigo consertar. Hoje a gente não vai desistir. E quem falou em desistir? Fique alerta. Quando o ponto zero começar a se expandir, não tem volta. Tá cheio de portais. Isso não é bom. Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então... A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo. Isso, consegui! Aqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Entendido. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar tudo bem o piscar. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo. Eu tirei uma boa boleta, então. Não! Parece que é sua vez. Preciso que seja meus olhos e ouvidos. E braços e pernas. Você vai ter que fechar aqui portais. Acha que consegue? <risos> é claro que sim. Vamos lá. Mas que é bonito é. Um bom trabalho. Mas vou precisar de mais tempo. Continue. Entendido! Vejo mais três portais, mas o próximo está bem longe. Queria que a gente pudesse... Opa, opa, opa, Posso me teletransportar? É a baixa! Temos que achar um jeito de passar pelos caçadores! Na verdade! Deixa pra lá! Você tá... Incrível! Você é a minha vida, estudando contra o zero. E essa é a primeira vez que... Precisamos ser mais rápidos. não vou conseguir aguentar por muito tempo. Segure firme! Vou levar a gente pro terceiro portal! Ah, os lobos são novidade, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Opa, opa, onda da realidade! Pensamentos humanos. Estou sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem em você. Aguenta firme! Temos companhia! Uma onda da realidade cairia bem agora! <risos> é bom trabalho! que conseguimos? Nossa. Até me arrepiei. Legal. O próximo passo é crucial. Ah, Zé certo em cima? Não é o suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga conter a explosão. Ele deve estar se fechando na... Não precisa... Até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa ajuda, vamos? Você precisa selar o ponto zero e sobrecarregar o dispositivo. Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no loop! Nós dois temos que lutar para voltar. Não importa o que aconteça, não insista. Vou encontrar você. E você vai me contar tudo. Você tem a minha palavra. Lá! Ah! Mesmo se estivermos isolados, existe uma força primal que nos conecta. Que nos motiva a adaptar a partir em busca de aventuras. A nunca desistir. Nunca. A encarar nossos medos profundos, seja qual for a consequência. A confrontar a escuridão que há por dentro. Essa força primal requer equilíbrio. A ilha ficou selvagem. E você também.